Thank <laughs> you. lá com um cafezinho. Tá Quem ama, cuida, né? Pessoal, o Cícero já colocou Como que chama? Dobradiça A dobradiça ali, naquela parte Que é o tampão De um dos baús E vai colocar aqui desse lado Fazendo ali uma... uma camilha, o assento da o assento para colocar Sim. essa dobradiça. Então, pessoal, a primeira parte da tampa, a primeira tampa, né? assim. É, agora aqui vai ter que ter um puxador, né? Eu vou ter que colocar um puxador aqui, outro lá que tá guardado ali. Aí depois de pronto vai então, ficar Então, mas assim. como vai ser? Porque aí vai a almofada. É tem o puxador embutido que você viu lá. Ah. Mas eu tô colocando essa tábua aqui, gente, por enquanto. Porque é. futuramente, quando eu encontrar uma madeira de acordo, mesmo a madeira que que seja igual a essa aqui, ó. Ó, nós temos dessa aqui ali guardada. Só que eu não posso utilizar porque é pro outro lado. Se eu utilizar ela aqui agora, vai faltar. Então, nós já temos a ela já certinha. Aí, por enquanto, vai ficar essa. Mas, como é só para mim, Madalena, se a gente é, caprichar, a gente tá usando um material reciclado. É, exatamente. Isso então... aqui mesmo é um material reciclado. É. Então, o que a gente tem em mãos, a gente tá usando. Como foi usado aqui, ó. Só a o tampo da o tampo da pia que tava pronto é né? a tampa do fogão o resto do tudo refez refez de novo novamente né de novo novamente outra vez é outra vez isso mesmo <risos> E é só encaixado? Não tem parafuso? Tem parafuso para de dentro, agora que eu vou pegar dois roscos Deixa sobre. eu ver, Não dá pra você ver não porque é assim ó Não, eu tô vendo o buraquinho, mas como que põe ele agora? Como é roscos soberbos, pega um pequenininho só para fixar essa peça de dentro para embelezar ah. Essa de dentro não tem função nenhuma, não sei embelezar Ó, eu ainda podia fazer uma coisa ainda Poderia cortar aqui com o formão e encaixar essa peça dentro da madeira. Entendeu? Ah, mas tá bom, né? Não, não, tá não tá vai bom. dar muita diferença, não. Não. Olha o parafuso aí. com rosto que sou beba. Um aqui e outro Ele também outro é diz né? É Ele é também de chanfro mesmo Olha ali, ó Poderia fazer até um furo com a furadeira primeiro Mas não dá, a ponta não vai lá é. Bom, o é importante que fique prático E bonito, né? Ficou bonito Sim. Aí, ó Pronto Aí agora é o dedo aqui arghela. e ela, Erguela. ela ali. Não ficou assim o acabamento 100%, mas baixa ela e a gente baixa ela e esconde e a feia. Ela até eu encontrar quando eu encontrar uma madeira é. aqui atravessou. Ó, mas ele vai tirar aqui. Vai tirar essa um, chadeira? tem um, uma peça especial que eu uso, né? Hum. Mas para sentar ficou 10. Meus amigos, essa cabeceira de cama, ela tá encaixada aqui. Se eu pegar um martelo, martelo mesmo, de ferro, para bater aqui, eu vou estragar a madeira. O que, que eu fiz? Eu peguei esse martelo de borracha, que eu uso para assentar piso, e comecei a bater aqui, ó. Aí eu vi que realmente ele começa a descolar, porque eu preciso dessa madeira aqui, ó. E como eu não preciso mais da cabeceira, então eu vou usar. O que, é que eu fiz? Comecei a fazer isso, ó. Devagarzinho, ó. Olha lá. Ó. Tá vendo? Eu não amasso a madeira. Tiro a madeira inteira, porque eu preciso daquele pedaço sem estragar. Que eu e Madalena estamos reciclando. O que a gente pode. Ó. Tá vendo? Sem pressa. Pronto. Agora, olha que trabalho bem feito, gente. Agora é só ir puxando aqui, ó. Gostei desses pãozinhos Ó. Gostou? Ó. Dá pra usar pra alguma coisa. Tá vendo, gente? Ó. Pronto. Eu preciso dessa madeira. Pronto, olha lá. Dá até dó jogar fora isso daqui, ó. Muito bem feito o trabalho de quem fez. Faz mais ou menos uns 20... 23 anos, né, Madalena? Que a gente tem essa cama, né? É, mais uns 23 anos por aí. Agora vai servir, porque o que eu preciso é exatamente disso daqui, ó. Pra me colocar... No nosso sofá, baú sofá Sofá baú Ok? Então, fica a dica Deixa eu aproveitar Que eu tô gravando Deixa eu ver o negócio aqui Ah lá gente, ó O que, que a curiosidade faz, ó Dá, dá pra usar aqui mesmo Ah, que que é isso? Olha lá, ó. Ainda bem que não pegou cupim, né? Que se pega cupim, aí já era. Aí ah, essa que quebrou. Essa quebrou porque eu acho que a cola ainda estava vigorando. Porque ali não está colado, não, mas aqui escolar colaram. Mas, ó, dá pra aproveitar aí essa madeira aqui, ó. Fazer arroz, feijão. Essa, né, bem que quebrou, né? Ah, tava colado mesmo. Mas aí, ficou. A gente aproveita tudo aqui, viu? Porque é caro, essa madeira aqui, esse tipo de pinos é muito caro. Se é que é pinos, mas deve ser pinos sim. Hã? Então tá bom, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês Ok?